A tanatologia é, é o estudo da morte, né? da morte em todos os contextos, então assim, o que é a tanatologia? É a religião, é a psicologia, a antropologia, a, o serviço social, é como todas, é o estudo de todas as áreas, então o que eu faço é a tanatologia, o velório é o ritual de despedida, que é muito importante, necessário e é saudável e que antes da pandemia, nós já vinhamos trabalhando muito com a importância do, do velório, porque as pessoas já vinham fazendo o que eu chamo de feste velório, né? que eu falo que é o morre agora e enterra já. O velório é o lugar onde o sofrimento está autorizado, onde o sofrimento está validado, é onde há uma concretização da morte, né? por que, que nós estamos nos encontrando? Nós estamos nos encontrando porque fulano morreu. E na pandemia, além de que o velório é curto, né, você não tem contato com o morto, então essa questão de, do morto estar tá ensacado num caixão lacrado né, e você não poder ver, então a gente orienta muito essa questão de colocar uma fotografia para poder ficar muito identificado quem é que está lá dentro. Né. Com a pandemia, os enlutados foram ficando muito sozinhos. E essa tristeza foi ficando insuportável. Como as pessoas estão sozinhas, né? Pe... Olha, hoje a gente tem isso, não é legal? Mas se eu não posso te visitar, eu faço um vídeo e te vejo, né? Conversa, a gente expressa afeto. Essa é a nossa proposta de que o luto seja vivido, seja autorizado. Não é legal fazer um vídeo para falar de outras coisas, né? Mas ligar, fazer um vídeo para saber de como é que essa pessoa está, né?